Olha, o nosso país, ele é, embora não pareça, nosso país é muito conservador. Eu vejo assim um conservadorismo, eu vejo um machismo. É, a, gente da, é, a gente é criado né, sobre o machismo, sobre o patriarcado, onde os homens se julgam melhores do que as mulheres e eles não aceitam perder para uma mulher. A realidade é essa. Se ela fosse homem, é, seria diferente, porque quando era o Lula, eles chamavam o Lula de analfabeto, embora o Lula não seja um analfabeto, nós sabemos disso. Mas assim, as ofensas ficavam nisso, ele era bêbado, ele era analfabeto. Com a Dilma não, é falta de, de homem, é falta de peru, e que ela é vaca, e que ela é anta. É, são palavras machistas, que são assim, coisas misóginas mesmo. A gente vê que é por ela ser mulher. Se fosse com homem, não seria dessa maneira. Olha, a gente, nós mulheres temos colocado muito peso, a gente começou com a primavera das mulheres, é, contra a, a, o Cunha, eu estou até falando agora, contra aquela pele a, a, a abusiva, o absurdo dele, daquele conservadorismo. E a gente a mulher tem jogado muito peso, e isso é desde o início. Se a gente for ver a nossa história do Brasil, a gente vê que as mulheres sempre jogaram peso sempre estiveram na vanguarda. Mais investimento nas campanhas políticas para as mulheres, que as mulheres não sejam usadas só como laranja que tenha o mesmo o mesmo investimento que tenha para o homem, que tenha para as mulheres. E que empodere mais as mulheres, que as mulheres tenham é, que elas tenham mais certeza do papel político que elas jogam, do peso político. Mas com isso tem que ter políticas públicas voltadas para o empoderamento da mulher. Não vai ter golpe, meu verbo é lutar. Nós mulheres, nós mulheres negras estamos na luta contra o golpe Não vai ter golpe.